Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos! E eu já estou trazendo três fatos que, se não aconteceu, acontecerá muito em breve para o signo de Escorpião. Já estou aqui embaralhando. Dei uma sumida por mudança de cenário. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Primeiro fato, segundo fato, e o terceiro fato, escorpião. Primeiro fato: tem algo tirando a sua energia, algo acontecendo. Que você viu e não gostou, mas que ainda tem que suportar, ficar perto ou carrega essa situação dentro de você, por onde você vai, como um obstáculo, um empecilho que te sobrecarrega. Segundo fato, você se sentindo travado no trabalho, ou ao lado de algumas pessoas, e o que era para acontecer, não aconteceu, está enrolado, e você estava contando com o desenrolar dessa situação, dessas pessoas. E é como se você conseguisse, sim, mudar essa situação por si só. Só que tem que olhar de outra forma. Que não seja igual a essa que você está mantendo e esperando. Terceiro fato. tem um sentimento crescendo por alguém. Uma vontade muito grande de estar só com essa pessoa. Como se você não conseguisse pensar em outra coisa, mas é uma situação onde você tem que trabalhar muito para conquistar essa pessoa, não está sendo assim fácil de bandeja, e alguns aqui querendo realizar um objetivo, mas para isso acontecer, mais depressa, tem que analisar o quando você está se doando, fazendo, se dedicando diariamente por esse objetivo maior. Tá bom? Gratidão.